sobre bolsas, ela dá uma dica de você organizar uma bolsa dentro da outra, né? E realmente, assim, é uma técnica que, caramba, vai te dar muito espaço. Porque essas bolsas que são mais durinhas, assim, você não tem muito como dobrar, né? Essa daqui não dá pra dobrar, é uma bolsa grande, tá? Que ela é toda armadinha, então o ideal é que ela fique assim mesmo, não dá pra dobrar ela, senão ela amassa, né? Então, como é que você economiza espaço? Coloca uma bolsa menor, por exemplo, dentro dessa bolsa. Acho bem bacana em termos de espaço. Só que, lembra que eu falei que o que não é visto não é lembrado e o que não é lembrado não é usado? Pois é. Então, essa bolsa vai estar lá no seu armário. Você só vai, levar e falar assim, ah, bolsa laranja, quero usar não. Ih, bolsa laranja, quero usar não. Mas você esqueceu, tá a bolsa preta dentro. De repente era tudo que você precisava. Né? Ela até fala de, ah, coloque bolsas... Parecidas uma dentro da outra, Deixar a alça para fora, né? deixar a alça visível e tal, mas não é lá essas coisas, né? É lógico, se você tiver de repente ah, duas bolsas dessa daqui, quiser colocar uma dentro da outra, deixar a alcinha para fora, para você olhar e falar: Olha, tem uma alça azul, então quer dizer que tem uma azul dentro, pode ser o caso, tá? Mas não funciona para todas as bolsas e não funciona para todos os armários também. Né? Muitas vezes a gente vai precisar realmente Colocar uma do lado da outra Para poder visualizar todas as suas bolsas E usar, né gente? Porque tem coisa pior do que ter um monte de bolsa Que fica parada no armário Isso não é legal, né? Isso está na energia dentro do armário Isso não é bom nem para o seu armário Nem para a sua casa, nem para a sua vida tá? Então, organização também faz a energia girar E as coisas acontecerem, viu gente? Então assim Há controvérsias também aí nessa dica que ela dá. Economiza espaço, mas às vezes a gente pode esquecer que aquela bolsa linda preta está dentro da laranja e nunca usar. Né? E às vezes até comprar repetido, já pensou? Pior ainda, né? Você vai esquecer que já tem uma bolsa preta, vai passar na loja e falar Ih, uma bolsa preta? Será que eu preciso? Hum, vou comprar uma bolsa preta. Aí você chega em casa, vai arrumar suas bolsas descobre que já tem uma igualzinha. Ó, que a nossa cabeça de vento, né? A gente esquece. Tá? Então é, assim, eu acho que toda técnica você tem que colocar na sua vida em prática né? e ver o que, que funciona e acertando e consertando, sabe e adaptando para sua família, para sua casa, né? Isso é importante, entendeu? Então a gente tem que sempre prestar muita atenção né? quando a gente coloca as coisas em prática na casa, na nossa casa, porque tem que ter o nosso jeitinho. Né? Assim como a gente faz quando é personal organizer, ele faz isso na casa de um cliente Não dá para simplesmente eu pegar e falar assim Ah não, eu tenho um conjunto de técnicas aqui né? Eu vou levar esse meu conjunto de técnicas e aplicar tudo na casa do meu cliente Vou trocar os cabides, vou fazer essa dobra Não é bem assim né? O trabalho da personal organizer ele já diz por si só Ele é personalizado, personal, personalizado Tá? Então você precisa entender o que é melhor para aquela família.